Perdão, eu entrei sem skin. Hum? Fingidown. Ah, eu, eu, eu também vi um de skin de novo aí. Porra, é essa? Tem tá de skin, Eu, eu também vi daqui de longe eu tô sem o é, é dois, hein? Tá bom, Opa! Que velho! Tá com a gente que sabe! Em cima de Forte, pô. Onde? Rodada bem sucedida! Porra, vai, uhum. um chateau, hein? Tô instalação da bomba. entregou, Entregou. Desculpa, ficam de se matar, então. Ah, oh. Morreu oh, como? Eu acho que são rounds. Pintinho pra todo mundo. Seu tá matando ou não? Se Nossa, que sim, Viu? Viu pra. É Isso pra... eu, é. eu tô morrendo, cara. Ô, Pire, né? não Sendo começa ele. a tirar os caras, velho. Pire, não comenta. Tá para, Parou, ah, Pire, cacete. Isso só quem não vem é. falar é o. É, tá na base. Fiquiu, né? Pire. Aí, ó, e o. Nossa! Eu estou tão feio! ó, costa, costa lá, ó, lá no caminhão. caminhão. Lá com o caminhão. Passou... Tá meu corpo aí, a costa, a costa. For. Equipe Boa. inimiga eliminada. Missão cumprida. <risos> Deve tá putinho. Defendo os locais de instalação da bomba. <risos> Início da rodada. O, o médico tá. Você tá sabia que tem. Tá. tá tudo em o Tudo trilha. Trilha. É. é. é. Ah, o cara me cagou HS, mano. Tem trilha aqui, ó. E eu, e eu não contei no fundo, contei nem tem, calma. Eu não contei nem tem, calma. Eita, tá eliminando o cantinho. também tem. O que ficou com mais coisa, viu? eu não? Tava bom, monstro? Não chegue. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. <sous -urry> Eu tá não, <as ionizar> <Fraxuelle> que O <rasque> O uh -huh. <Palão City> tá bem aqui. <risos> e Nossa, me levou dois nubes, <risos> tem que Não me receber você, mano. mano Não foi você que ativou, né? Me levou dois nubes? Que eu, viado. Tava uhum. do outro lado. É é. né? é. E uma... aí, Pirê, tem Tem um med... vuzinho, vai. temos a oh. Equipe aí, Pire, você achou, você achou tua classe, olha instalação aí. da bomba. <risos> Aqui ó, dentro da casa. Tem, tem, tem. Tá em posse, posse, posse. Vem da reis, pode dar res. Da respira. Da dentro da casa, dentro da casa. Meu povo. Ah, ele tá aqui ó. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. De instalação da bomba, início da rodada, hum. nossa. Snipe aqui, ó. Boa. Eu, base. Base, vai pra ele. Boa. Tem um bem aqui na unha. Vai, risa. Muito fácil, né? O bomba plantada. Oh, Equipe inimiga, né? deixa bom pra mim. Eu... Deixa bom pra mim. Planta bom. Vê o, fombura, né? bomba. o, o está, está, está tentando. tentando. Tá lá no bombo lá, pô. Meu Deus do céu. Nossa, que né? perfurante lindo. Toma. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Prepare a bomba. <risos> Início da vontade adquirida. Que perfurante. <risos> <risos> ah, aqui ó. Puta, foi é. mal. Tá foda. O... Vencemos a rodada. Eguipe é é eliminada. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Colombiano, passa a TV. Aí, ó, choro pra você, Colombiano. Passa pra ele TV aí. Hum. Não vou querer TV, não. Quem não se celular agora? Vou jantar aqui, mãe. Já volto aí. vocês que aqui esteve, não? <risos>